Quem já não teve um branco na memória? Aqueles apagões, não. O branco na memória, se você é, já teve, tá? ele é uma espécie de alarme silencioso que o nosso organismo emite, dizendo que existe algo de errado acontecendo conosco, ou de ordem física ou emocional. Bom, como evitar um branco na memória é o tema do livro Branco na Memória, que é um o saiba quais são as causas e o que fazer para evitar. Esse aqui é o meu primeiro livro, ele foi lançado em 2002, está na sétima edição, já são mais de 30 mil livros vendidos só na internet, gente, com esse detalhe. É um livro que vai tratar de temas que abordam o um branco na memória. O que é importante saber sobre a memória? O esquecimento pode arruinar uma vida? Vivemos um mundo rápido e dinâmico, muita informação, pouco tempo. Como funciona a memória humana? Então, toda a orientação da formação da memória. Como identificar o branco na memória? Identificando, solucionando, eliminando. É como evitar os lapsos de memória, aprendendo a aprender, melhorando a atenção, memórias artificiais que evitam os esquecimentos, estimulando a memória. E você tem aqui a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre esse alarme silencioso que não se elimina. Você tem que conhecer o branco na memória e tentar neutralizar e saber reverter no momento em que ele está ocorrendo, nesse grande apagão. O branco na memória é a dica de livro. Entra no site, clica, daqui a alguns dias está na tua casa.